Olá, eu sou a professora Ana Lígia Miranda e apresentarei nesta videoaula o módulo 2 da disciplina Psicologia e Educação, que aborda concepções gerais sobre desenvolvimento e aprendizagem. O módulo 2 tem duas unidades, sendo elas a unidade 1, um, Inatismo, Empirismo, Ambientalismo e Interacionismo e a unidade 2, Behaviorismo ou Comportamentalismo, a abordagem ambientalista. O objetivo de aprendizagem do módulo é entender concepções gerais sobre desenvolvimento humano e aprendizagem. Iniciando na unidade 1, temos que as bases epistemológicas sobre o desenvolvimento humano e aprendizagem podem ser divididas em três concepções. A concepção inatista, a concepção ambientalista e a concepção interacionista. Vamos definir cada uma? O inatismo considera importantes somente os fatores genéticos e biológicos, ou seja, aquilo que é hereditário, inato. Por isso o nome inatismo significa dons que o indivíduo traz quando nasce. Para os inatistas, cada ser humano já traz consigo características básicas, definidas desde o nascimento, só precisando que essas características sejam desenvolvidas ao longo do tempo, com a maturação do organismo. Assim, para o inatismo, o ambiente em que a criança vive não interfere naquilo que ela vai aprender, pois suas características inatas vão se desenvolver naturalmente em várias etapas pré-determinadas. Vejamos uma frase que também ajuda a entender a teoria inatista e que você pode ter ouvido ao longo da sua vida. João é carinhoso e sensível, e isso ele herdou da mãe, mas também tem uma personalidade forte que herdou do pai. Vemos aí um exemplo da abordagem inatista, que aponta uma característica pré-determinada para o indivíduo. como influência da perspectiva inatista na escola, temos que o aprender depende do grau de maturação, prontidão e inteligência da criança. Essa visão maturacionista marcou o início da relação entre a psicologia científica e a educação. Podemos citar mais um exemplo. Maria... Nasceu com uma mãe, que teve dificuldades de aprender na escola. Logo, ela também terá. Nesse sentido, o destino escolar de Maria já está traçado desde o nascimento. Para os inatistas, a criança aprende de acordo com seus dons. Se a criança não aprende, é porque não herdou o dom dos pais. Isso determina que ela nunca vai aprender porque já nasceu com essa predisposição. Na concepção empirista ambientalista, a criança nasce como uma folha em branco e gradualmente passa a ser modelada, estimulada e corrigida no meio em que vive. Os estímulos e as condições presentes no meio são entendidos como fontes de aprendizagem. O papel da escola seria o de estimular a criança com novas aprendizagens. Para os ambientalistas, a criança não possui saberes. O saber está com o professor e, portanto, ele precisa transmitir o conhecimento para a criança que o recebe de forma passiva. De acordo com essa concepção, educar um, um sujeito, um indivíduo, uma criança, seria moldar o seu comportamento, seu caráter, seu conhecimento, dando à criança tudo aquilo que ela não tem. Na concepção interacionista, a, a admissão da influência tanto do meio... Né? tanto do inato quanto daquilo que é adquirido ao longo da vida pela experiência do sujeito. Considerando que a pessoa é um ser dinâmico, que a todo momento interage com objetos, pessoas, cultura, que constituem o um ambiente e assim se desenvolve. Nessa perspectiva, a experiência da criança em um determinado ambiente é ativa e ao mesmo tempo em que ela modifica o ambiente, ela é modificada por ele, em especial pela interação com os outros indivíduos. Dessa forma, o desenvolvimento humano não é individual, mas perpassa o coletivo. O adulto, o outro, a cultura do qual o sujeito faz parte e o contexto social são elementos primordiais para o desenvolvimento, aprendizagem e formação do indivíduo. Estas são as três bases epistemológicas das diferentes abordagens do desenvolvimento humano e da aprendizagem. E passamos agora para a nossa unidade 2. A nossa unidade 2 trata, trata sobre o behaviorismo ou comportamentalismo, a abordagem ambientalista. A partir do behavorismo, a psicologia alcança o status de ciência e rompe com a sua tradição filosófica, como vimos na, no módulo 1 um da disciplina. Por isso iniciamos a discussão com essa abordagem teórica. Watson postulando o comportamento como objeto da psicologia, dava a esta ciência uma consistência a partir de um objeto de estudo observável, mensurável, cujos experimentos poderiam ser reproduzidos em diferentes condições e sujeitos. O comportamentalismo representa os pressupostos teóricos da análise do comportamento envolvendo métodos e aplicações sociais em si. O que chamamos de behaviorismo radical, que veremos a seguir, se apoiou inicialmente nas ideias de Watson e Pavlov que estudavam o condicionamento respondente. Condicionamento respondente trata das relações entre estímulos e resposta. Ele serve para explicar o comportamento involuntário e as reações emocionais condicionadas. O exemplo mais clássico de condicionamento respondente foi descrito por Pavlov em seu experimento com o um cão. Toda vez que Pavlov apresentava comida ao animal ou o estímulo 1, e o cão salivava é, de vontade de comer, a resposta ou comportamento involuntário, uma campainha era tocada, que significa o estímulo 2. Esse experimento foi realizado por diversas vezes, até que Pavlov tocava a campainha sem apresentar nenhum alimento. E o cão salivava do mesmo jeito. Ou seja, o cão aprendeu a associar campainha, o estímulo 2, ao recebimento da comida, estímulo 1, um, e salivar que é a resposta involuntária. Posteriormente, temos Skinner, que estabeleceu a existência de uma nova forma de condicionamento, denominada condicionamento operante, para explicar os comportamentos voluntários e as leis que o regem. Skinner foi um psicólogo, pioneiro em psicologia experimental, que propôs o behaviorismo radical, uma abordagem que considera como objeto de estudo da psicologia o comportamento observável, para Skinner, os psicólogos não poderiam estudar a mente e seus processos cognitivos, afetivos e motivacionais, porque a mente não é um fenômeno observável. Podiam apenas observar os comportamentos, emoções e demais fenômenos que dela derivam ou emanam, mas não a mente em si. Por esse motivo, Skinner considerava que o estudo da mente não cabia nos modelos científicos de uma ciência positivista. O condicionamento operante proposto por Skinner ocorre quando uma resposta operante é reforçada. As respostas operantes são emitidas quando o organismo precisa se adaptar a condições ambientais ou resolver problemas. Por exemplo, quando o animal é colocado numa gaiola, ele emite respostas tipicamente de fuga, que são respostas operantes. A resposta que o leva a ser liberado da gaiola é reforçada pela fuga e tende a ser dada toda vez que o animal é recolocado na gaiola. A maioria das aprendizagens complexas, portanto, são do tipo operante. Assim, no comportamento operante, o ambiente é modificado e produz consequências que agem sobre ele, alterando a probabilidade de uma ocorrência futura. Ao pesquisar as leis que regem o comportamento e estabelecem o um condicionamento operante, Skinner identificou algumas regularidades que originaram um conjunto de princípios básicos de aprendizagem. Esses princípios são bastante úteis para se estudar e compreender o comportamento humano nos mais diversos contextos em que ele se apresenta, inclusive nas escolas. Vou citar alguns deles importantes na compreensão teórica da área. Chamamos de reforço a toda consequência que, seguido de uma resposta, altera a probabilidade futura de ocorrência dessa resposta. O reforço pode ser positivo ou negativo. O reforço positivo é todo o evento que aumenta a probabilidade futura da resposta que o produz. O reforço negativo é todo evento que aumenta a probabilidade futura da, re da resposta que o remova ou que o atenue. Para exemplificar o conceito de reforço, Skinner criou uma caixa experimental para realizar seus experimentos com ratos e pombos. No experimento com os ratos, os animais ficavam em tempo estimável e em privação de água. Nesse sentido, a água se tornava um importante reforço. O rato era colocado na caixa experimental e só encontrava água disponível após apertar uma barra com as suas patas. A partir de algum de alguns contatos com a barra, e a, percep a percepção de que isso levava à liberação da água no bebedouro, o rato passava a apertar a barra para ter a chance de saciar sua sede. A resposta de apertar a barra havia sido condicionada no rato pelo experimento. Nesse caso, como já dito anteriormente, a água representa um reforço. Já a punição é a consequência de uma resposta quando há apresentação de um estímulo aversivo ou remoção de um reforçador positivo operante. Extinção é um procedimento no qual uma resposta deixa de ser reforçada de forma abrupta. Como consequência, a resposta diminuirá de frequência e até mesmo poderá deixar de ser emitida. O tempo necessário para que a resposta deixe de ser emitida dependerá da história, e do valor do reforço envolvido. Discriminação e generalização também são conceitos relevantes. A discriminação consiste no caso de um comportamento se manter na presença de determinado estímulo, porém sem permanecer na presença de outro. Como exemplo, um adolescente demonstrando ser muito sociável na presença de seus amigos, que têm a mesma idade, e não tanto diante de parentes ou pessoas mais velhas. Generalização é a aquisição de controle de um estímulo sobre um comportamento devido ao reforço que se segue num estímulo parecido, mas que tem uma certa diferença. Um exemplo seria o uso da linguagem formal, que nós aprendemos nas aulas de gramática de língua portuguesa na escola, e que depois é transferido para a escrita no nosso cotidiano. Esquiva é um processo no qual os, os estímulos aversivos, condicionados e incondicionados, estão separados por um intervalo de tempo considerável, permitindo que o indivíduo execute um comportamento que previna a ocorrência ou reduza a magnitude do segundo estímulo. Um exemplo típico é quando um menino que se dirigia ao dentista, por exemplo, resolve mudar o caminho pra, para evitar uma situação de medo daquela situação. Na fuga, o comportamento reforçado é aquele que termina com um estímulo aversivo já em andamento. Por exemplo, por não estar gostando do tratamento, de uma aula em andamento, o indivíduo foge do local. Uma área de aplicação dos conceitos apresentados no behaviorismo é a educação. São amplamente conhecidos os métodos de ensino programado, controle e a organização das situações de aprendizagem. Como exemplo, no livro Tecnologia do Ensino, de Skinner, tem a ideia de máquinas de aprendizagem e de instrução programada. A proposta dessas máquinas se assemelha mais a um sistema de organização do material didático que proporciona ao aluno a possibilidade de estudar sozinho, recebendo reforços, como dar uma resposta certa a uma tarefa, na medida em que avança no conhecimento da área ou da questão ou do componente curricular. Nessa perspectiva, o ensino por parte dos professores, dos educadores, consiste em planejar, em organizar condições que torne mais eficiente a aprendizagem de conteúdos e habilidades, utilizando reforçadores na organização da aprendizagem por pequenos passos. Dentre os recursos a serem usados no processo pedagógico, destacam-se elogios, notas, pontos positivos e outras formas de premiações conforme o desempenho e o rendimento do aluno. Embora o berrivorismo tenha sido um modelo dominante na psicologia por muitas décadas, com o desenvolvimento das teorias cognitivistas e das neurociências, há a criação de novos paradigmas para a psicologia e para a educação, como veremos nos próximos módulos. Então, é, finalizamos aqui a apresentação do módulo 2, desejo bons estudos.